O no Sesc Santo André acompanhando a desmontagem da exposição Circo da Gente e hoje vamos entrevistar uma pessoa que nunca veio na exposição, que não conhece o espaço para perguntar o que, que eles acham sobre cada lugar e depois vamos apresentar para vocês cada lugar, o que aconteceu, como era e das nossas considerações. Vamos lá? Está parecendo Então, boa noite. Estou aqui com o Renato, com a Thelma, Sim. e eu quero fazer uma pergunta simples para vocês. O que vocês acham que era aqui? Eu acho que era é um de... espetáculo de ciclo. Si. Sim, e eu, como vocês se sentem vendo isso aqui? Perdeu, perdeu a vida. <risos> Também, então, sim. muito obrigado. Então, boa noite. Eu vou apresentar aqui. Aqui ficava o picadeiro. Aqui ficava a zercobrancada, onde que o pessoal sentava. Aqui havia muitos, muitos espetáculos durante as quintas-feiras, as sextas-feiras. E aqui é onde se sentava as, o palco. E agora nós vamos lá no, ver o palquinho, que é onde havia os acessórios, as toucas, os sapatos, os, tinha roupas, tinha perucas. E foi onde nós tiramos boa parte das nossas fotos. Ali mais pra frente tinha, era o trailer do palhaço, onde havia fotos de palhaços pequenos, onde tinha perucas onde o pessoal, as crianças podiam se pintar, se caracterizar, tinha desde é, desde as perucas até os sapatinhos, então tinha espelhos, as crianças adoravam ir para se pintar com as, com a família. E ali mais pelo lado do nosso canto esquerdo era o te, o trailer do, do mágico, era um lugar muito interativo onde é, aconteciam as mágicas ali, aonde a gente a gente podia ver as cartolas, aonde era um lugar é, um pouco mais é, com um ar mais sinistro tal por conta desse, desse mágico e era um lugar super interessante. Boa noite, meu nome é Ivan. Boa noite, meu nome é Isabel e meu nome é Mayra. Nós somos participantes da oficina do Imaginário Circo da Gente e nós estamos aqui agora na desprodução da oficina é, Circo da Gente. E o nosso sentimento em relação a isso que a gente está vendo, acompanhando essa etapa, é de um sentimento de saudade, né? Porque nós estávamos todas sexta-feiras reunidos aqui, produzindo é, comunicação juntos e é triste poder chegar aqui e ver tudo desmontado, né? Então, o maior sentimento é esse de saudade, que vai ficar pra gente. Eu senti muita saudade, porque eu participei todos os dias, vi espetáculos, aprendi muita coisa aqui. Eu vou ficar com muita saudade. Então, pouco que eu frequentei, foi muito que eu aprendi. A gente percebe que uma coisa que tem vida, ela é mais alegre, ela, mais, ela continua uma coisa mais feliz. E foi uma coisa que eu senti que é tipo uma imagem preta e branca que quando ela não tem tanto sentido quanto uma imagem colorida. Isso se diferencia muito de, de uma coisa de dentro de um circo. Quando a gente vê os palhaços, anima muito mais que quando não tem, quando está desmontado. Então esse é o nosso primeiro vídeo de muitos, então fiquem ligados para acompanhar uh, a nossa produção aí ao longo desse, dessa oficina. Muito obrigada, viu? Tchau. Tchau, tchau. tchau.